Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos e hoje vamos ver três fatos que se não aconteceu vai acontecer muito em breve para a virgem. Já estou embaralhando, estava sumida por motivos de mudança de cenário como vocês podem ver. Então, vamos lá. Primeiro fato. Segundo fato. E terceiro fato, virgem, primeiro fato, você é mais focado em suas coisas, em conquistar seu espaço, alguns fortalecendo laços com pessoas queridas, e boas novidades financeiras chegando. É, segundo fato, a chance de ir ajudar alguém, seja em outro lugar ou perto de onde você está, compartilhando seu tempo, ajudando financeiramente, fazendo bem de alguma forma. Alguns trocando experiências. Terceiro fato. Você olhando para frente com seriedade, como alguém que está recomeçando de um jeito diferente, pensando bastante antes de agir. Principalmente com coisas relacionadas ao que é novo, ao que é desconhecido. É você separando vontades daquilo que tem que fazer. E o que tem que ser olhado sem pressão. E tem alguns até analisando questões... De conexão espiritual, tá bom? Gratidão.